Ninguém quer aí, você vê, não, não, não. Né? é melhor. é muito você Não, não vai tem fogo, Põe fogo, não. não. do fogo, fogo, não. fogo, não. Põe fogo, não. não. não. Tá não. Tem coragem não Tem coragem não Tem coragem não Tem coragem não Mas pô pô não, tira ai Não, tem coragem não Não, mas tem... Não, mas Por isso aí é mais perigoso Ó Ó Tem coragem não Vixe, pega o não hein Ah não Olha aí, que